Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender algo muito legal Nós vamos aprender como que a gente consegue excluir um objeto dentro de uma imagem Isso pode ser muito útil em várias situações tá bem? É, as rotinas que nós vamos utilizar aqui eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Então inicialmente, né, vou apagar a memória do R, ativar o pacote e vou abrir uma imagem então, Nós vamos considerar essa imagem aqui como um exemplo Vou imaginar que né, a gente quer excluir esse, esse objeto de referência em vermelho que nós temos aqui nessa imagem uma forma de nós fazermos isso né, seria fazendo uma segmentação utilizando atributos de cor né, daqui é vermelho, o resto tudo é branco ou é verde então eu consigo criar uma máscara né? é, então essa é uma das formas vamos começar por ela então eu posso vir aqui utilizar um índice estou utilizando o um índice de R sobre RGB né, tenho aqui então essa matriz em escala de cinza e a gente consegue fazer uma segmentação criando uma máscara. De forma que tudo aquilo que é igual a zero é o nosso fundo e tudo aquilo que é branco é o nosso objeto de referência, né, que tem o valor 1. Agora fica muito fácil. Para a gente excluir o objeto da imagem, basta nós utilizarmos essa função aqui. Onde nós colocamos né, im, que é o nosso objeto que a gente acabou de abrir a imagem aqui em cima. É, a nossa máscara A gente vai colocar essa segmentação Dentro dessa segmentação Eu vou colocar que o valor alvo Igual a zero né? é, Essa cor são os valores de R De G e de B Que vai dar aquele tom de branco né, Que seria o nosso fundo ali Dando um CTRL ENTER aqui Vocês conseguem ver né, que a gente conseguiu excluir O nosso objeto Mas ficou aqui algumas linhas vermelhas Aqui em torno, né? o que a gente pode fazer A gente pode pegar então essa imagem que a gente tem e dilatar essa parte em branco. Né? Para fazer essa dilatação, eu posso utilizar essa função chamada de late image, colocar aqui o seg, que é esse objetinho que a gente está vendo, e n igual a 5, que é o número de camadas né? que a gente quer colocar em torno do nosso objeto. Coloquei aqui 5, só para a gente ver o que vai acontecer. tá vendo? Ele expandiu um pouco. Eu dou um CTRL ENTER aqui, ótimo, sumiu aquelas bordinhas vermelhas. Então essa é uma das possíveis formas de nós excluirmos um objeto dentro da nossa imagem. Né? Se eu carregar isso daqui dentro de um objeto chamado IM2, por exemplo, e daqui um CTRL ENTER, né, ele vai criar né, um objeto na memória do R contendo então, essa imagem sem esse objeto de referência. É, outra possibilidade, né, se eu colocar o valor algo igual a 1 Então eu vou excluir tudo aquilo que não é o nosso objeto de referência né, Então fica só o objeto de referência Então isso aqui é muito útil em muitas situações Uma outra forma legal da gente utilizar essa mesma metodologia é o seguinte Se eu não colocar nada aqui para a máscara né, Não colocar argumento máscara aqui dentro, eu posso apenas circular o nosso objeto de interesse. Então veja só, vou circulando aqui, né, clico em finalizar, e aí a gente consegue, então, excluir esse objeto. Então eu falei para vocês que esse valor de R, G e B são valores, né, que vai nos dar um tom de branco acinzentado, tal como esse a gente tem aqui, né. Uma forma de a gente obter esses valores é utilizando essa função Se Eu dar um Ctrl M aqui, né, PicColumn e o nome do objeto, e apenas selecionar aqui alguns pixels, né, vindo em finalizar, nós vamos conseguir criar um objeto que vai conter então, os valores de R, G e B desses pixels que eu selecionei. Okay? Então, se eu fizer aqui a média de todas as colunas que a gente tem dentro dessa matriz RGB, dentro desse objeto cor que a gente acabou de criar, nós vamos conseguir chegar nesses valores aí, próximos de RGB, essa cor, né? Então, dando CTRL, ENTER aqui, só para a gente ver, vou selecionar essa folha aqui, a título de exemplo, finalizar, aí, né? Apagou, então, esse objeto. É, então é isso, pessoal. A gente aprendeu algo bem interessante, né? Isso daí pode ser útil em várias situações. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês. Até a próxima aula!